Um dia de chuva. Apenas um dia de chuva. E olha, o que está marrom da seca, quando a gente chega mais perto, a gente já começa a ver que o verde já está retornando. Olha isso aqui já não dá para dizer mais que é só marrom. As folhinhas secas estão aqui, mas as verdinhas já despontam. Olha o verde se insinuando no gramado. É fantástico isso. A capacidade que a natureza tem de, de se manifestar, de se reinventar. Não dá para deixar de fazer, olha que verdinho, não dá para deixar de fazer analogias com a nossa própria vida e o momento que a gente vive. Tudo seco, esturricado, muda às vezes uma única condição, no caso a chuva, a água, a umidade, que o fator limitante, ele agora está presente em um único dia, tudo começa a voltar, a ficar verde. Olha essa amarelis que linda! Então, é assim também com a gente. É assim também com a sociedade. Qual é o fator limitante na nossa vida? Olha ali embaixo como já está verdinho. Qual é o fator limitante hoje, na sociedade, com, com essa pandemia? E a possibilidade de, de repente, voltar em apenas um dia, em pouco tempo, já começar a revigorar. A natureza ensina e a gente observa, vai aprendendo, e vai incorporando esses conhecimentos e esses ensinamentos no cotidiano. Olha lá embaixo o ipezinho florido. As flores estão ainda começando a se abrir. Aqui, ó. Fantástico.